Nossa, que susto, velho, esses tiros. Porra, véio. Ele tá lá ainda, agora tá pra demarear. Que isso? Mataram você de 12? Sim, é ele, é ele. Caralho! Ele tá onde, Jonathan? Tá, tá aí, Margarida? Tem o corpo, eu acho. Não, eu que tô aqui. Mano, ele desceu, velho, pra direita. Ah, beleza, beleza, boa. Caralho! Como que esse cara fez isso, mano? Ah. Tô vendo ele aqui, ó, na, na Casa Marrom, que eu marquei, marquei. Eu também tô entendendo nada. É. Ah, tá aí dentro não na trase o oh, que me matou as varandas a parede eu gravei isso esse cara tá de hack mano Aham, uhum, gravei não tem como